Família. Família é o nosso maior patrimônio. A família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. A família é a nascente do próprio rio da civilização. A família é a oficina que modela o caráter do indivíduo. Aquilo que eu sou, aquilo que você é, de certa forma é o resultado daquilo que a nossa família foi ou a nossa família é. Família, nosso maior patrimônio. Família, na verdade, não tem preço, família tem é apreço. Família é um lugar teológico onde Deus se revela e onde se revela Deus. Um homem sem família é como um pássaro sem ninho. Família. Família é o nosso maior tesouro. Se você perder o seu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder sua saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder sua família, você perdeu o seu maior tesouro, o seu maior patrimônio. O que é um homem? Sem família No final da vida O que se conta Não são as cabeças de gados Na sua fazenda Não são as casas Que você conseguiu adquirir No final da vida O que se conta Não é quanto de dinheiro Que se tem aplicado Na bolsa de valores No final da vida O que se conta Não é o que foi acumulado De bens No final da vida O que se conta É o que sobrou Da família o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua filha, perder seu filho, perder seu casamento, perder a sua família, família, central terapêutica do amor, família é um refúgio para as pressões e tensões da vida, família. Família é o nosso maior patrimônio, família é o nosso maior tesouro. Como vai a sua família? Sua família é o que você tem de mais precioso depois de Deus? Ame a sua família. Proteja a sua família. Invista na sua família. Ame incondicionalmente a sua família. A sua família não tem preço. E lembre-se... Tudo que você fizer pela sua família ainda é pouco diante daquilo que ela representa. Quantas pessoas no final da sua vida dizem, ah, se eu pudesse voltar lá atrás para viver de novo, eu faria tudo diferente. Por quê? Porque eu dei valor aquilo que na verdade não vale o valor que eu dei e aquilo que realmente importa e tem valor eu desprezei, eu menosprezei, eu dei as costas inclusive para minha família. Ame a sua família, proteja a sua família, cuide da sua família, queira bem a sua família, faça tudo o que você puder por sua família porque a família é o nosso maior patrimônio. Deus abençoe você e toda a sua família.